Salve, salve rapaziada, nele na área começando mais um vídeo pra vocês de Point Blank Hoje nós vamos jogar aqui com a P90 Eu comprei aquele item, aquela caixa de demônica Do demônio E assim que acabar a partida eu vou abrir ela Vamos ver no que, que, que nós vai ganhar, né? Vamos só ver o que nós vai ganhar, né? E eu acho que eu entrei na, na hora errada, a partida já vai acabar não, não tem hora certa. Dá para Acabando essa parte, deu pra abrir a caixa lá. Vamos ver o que nós ganhamos, né, mano? Vamos ver o que nós ganhamos. Tomara que seja um item de 30 dias. Não importa qual seja. Tem que ser 30 dias, cara. Olha ah lá. Caguei o pau. Ninguém ruxou bem, mano. Um já foi Ele já tava tecado ali Morri Tá tranquilo, tá tranquilo Primeira partida do dia Já, já começamos bem Morremos, mas beleza Passamos bem Estranho P90 silenciada não é camp Foda-se Foda-se Acho que já acabou ou não. Apesar o cara tá com 36 HP, mano. dependendo um tiro... Cara... Olha lá. Hum, boa, boa, boa. boa. E quase desarmou. Se o cara cagasse um pouquinho ali, já era. Bom, vamos abrir a caixa. Então estou ansioso. Ai, meu Deus do céu. Puta, mano. 3D, mano. Se eu soubesse, velho. Eu não ia usar meu... Ah, mano. você é louco. Meu PB gol de ticket, mano. Ah, mano. Bom, vamos dar gol aqui já também. Aproveitar, né? O CT tá suave. O CT mesmo. Vamos entrar no time CT mesmo. Tá tranquilo. Que esse cara mandou aqui no... Fui mal, rapaziada. Tava prestando atenção aqui na mensagem aqui, nem eu Tô gravando com óculos, mano. Porque eu tô com olho vermelho, entendeu? Porra, mano. Quem deixou os caras passar, velho? Tô... tô moscando aqui também, mano. essa P90 aí mano, dou a bazuca brazuca pra tu Não vou dar não, porque o intuito do vídeo é jogar de P90 Boa, boa Boa Perdemos a 3 HP, uma tecadinha já era Morreu o próximo vídeo vai ser jogando com essa SC, mano. Essa arma tá o capeta, velho. Moleque, levou quase minha vida inteira, velho. Deixa eu ver um bagulho aqui. Um, um mapa aqui, né? O cara vai plantar B, eu acho, mano. Deixa eu ver como você tem aqui. Plantou B. Tá tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Caralho, mano, parece que é incrível, mano, é... Você tem que abrir umas mil caixas pra vir alguma coisa em 30 dias, mano. Eita porra. Caralho. Caralho, como os caras já plantou o bagulho, mano. Nossa, deu um lag da porra agora também aqui, viu? O moleque já tava morto. Da puta do caralho, caralho, porra doido Porra, mano. Os caras sempre jogam granada ali, mano. O povo não aprende. Os caras já querem rushar assim, velho. Olha, mano. Cara, esse cara quer peitar de tudo que é jeito, mano. Eu vou ficar A agora, mano. Vou ficar A. Porque... Porra, mano. Aqui é só, só de levinho. Eu tô usando o Holophon também, plus. Olha, o moleque me deu um HS. deu um Helmet. Ixi, Perdi. Agora plantar o B fazer o que, né, mano? O right, meu time também, ó Major 04. Aí é foda, né, mano? Os lá, esse cara passou, eu nem vi, ah, tudo fodido a minha porra toda. Mas então é isso rapaziada, esse aí foi mais um vídeo, o próximo vídeo vai ser jogando com a SC. E é isso, tamo junto, é nóis, deixa o like no vídeo aí.